Filhos, dúvidas frequentes, Target Racing, nossa oficina, contato tá aqui embaixo, o Instagram aqui também, Padrelho, que hoje vai se apresentar. Padrelho. Eu sou o padre. Maravilhoso, Pronto. perfeito. É isso. Bom, você sabe como é que funciona, eu sempre explico, às vezes pode acontecer do cara cair pela a primeira vez no vídeo. Comenta nos comentários a sua dúvida. Se a sua dúvida já é o que está escrito, dá um like nela porque vai subir e eu vou separar ela para o próximo vídeo. Aquele Tommy Verga era sacanagem dos caras de Tommy Verga. De, de tipo, toma. É o nome do cara eu entrei também no não sei o que. Eu li sério que eu achei que a dúvida era... E era uma sacanagem comigo e com você junto, entendeu? Outra coisa, tem a lista aqui. Dá uma olhada em todos os nossos vídeos. Porque tem dúvida lá que acontece. Tinha uma aí que tinha bastante like. Que era de rebite no disco. E a gente, inclusive, falou no disco flutuante, tiramos essa dúvida também, que não, não é, que ele tem que flutuar e tal, já tá no vídeo. A galera não tá querendo ver o vídeo, vídeo antigo. antigo. É, eu tô sentindo. E por causa disso, eu vou começar já, então. Vai. Aqui, ó, com o Miguel Vinícius, que falou o seguinte, vocês pularam minha pergunta. O que é aquele estouro que acontece no filtro e faz a moto apagar ou querer apagar? Interrogação. É uma explosão que sai que saiu pelas válvulas de admissão. Aconteceu isso na Pop 110 e na Titan 160, motos novos. É, ele deve estar falando, quando ele faz uma aceleração muito rápida, hum. é, dá um tiro na caixa de ar, na caixa do filtro de ar. Hum. Dá um estouro mesmo. E aí? Né? Não... Então, é, o que acontece? Ele abre a a borboleta repentinamente, o giro do motor está baixinho, não tem velocidade de fluxo ainda de admissão, é. então vamos, o gás está bem lentinho indo para a válvula e ele abre a borboleta, aí né, o fluxo de ar tenta entrar, não dá tempo né, e uma centelinha, um foguinho vai, que estava sobrando ali no, quando a válvula de admissão abriu, põe fogo na gasolina que está no caminho, no coletor de admissão. Uhum no corpo de injeção, e aí pega fogo no combustível que está dentro do coletor de admissão e do corpo de injeção. E aí, ele se e aí você escuta, é uma explosãozinha, porque às vezes cria uma certa pressão na caixa de ar, em algumas motos arranca a caixa de ar, em outros casos arranca o corpo de injeção. E o um outro pô, arranca... E arranca tudo. E no outro arranca o pior também, né? Mas Acontece, acha... tá? É a mudança repentina de... Fora novo, eu vou falar, do além... TPS é o acelerador, né? É da... a mudança repentina de TPS quando eu falo, TPS é o sensor que mede o, o acelerador Então você faz isso muito rápido, né? E aí pega fogo no combustível que está no coletor de admissão e no corpo de injeção E ele consegue sentir muito claro porque... É... Ou é o pessoal da bombinha, né? Bom bom bom bom bom bom bom bom ah, Aí tá, tá entendi Tem também <risos> Que é esse, esse, é esse... É, pode Evita, ser tá? Não fica nessas... Nessas as que não? É... Não deixa assim... deixa eu te falar e olha aqui, a que a VCPS incandescente <risos> tipo... Vocês podem reparar que aqui ó... Trouxe a menina aqui ó... A V4S... lançamento... Tô fazendo os testes... Trouxe o Padre V ficou louco aqui com a moto Curtiu né Padre? Putz, você é louco! Que moto, hein? E ele conseguiu subir em cima da moto dela na bancada e ele conseguiu ficar com o pé inteiro no chão apoiado. Então obrigado, viu Padre? <risos> Dá pra ver que é do tamanho... Ficou uma XRE não, com o Padre aqui em cima. Mas ele falou uma coisa que eu achei legal, que foi a questão do. você poder ficar com o braço esticado. É. Ficou confortável pra você, né? Ficou muito confortável. A posição bem legal. Então se você tem 4 metros e 10 de altura, você vai ficar bem nessa moto, <risos> inclusive. Mas se você tiver a minha, minha altura também, que é 1,74 depois da queda, vai ficar bem também. Era 75 antes, mas agora... Padre, vamos lá? Vai. Em breve o é um vídeo, viu, filho? Em breve, tá tranquilo. <risos> Vinícius Eduardo Willers. Fala, Durva e Padre. Durva. Tem uma dúvida meio estranha sobre guarda-pó da suspensão dianteira. Com o passar do tempo, eles acabam ressecando e criando aquelas micro-rachaduras, deixando passar pó e outras sujidades, podendo, assim, ir danificando o tubo interno da bengala, riscando, removendo o cromo e tal. A dúvida é: existe alguma forma de hidratarmos eles, por exemplo, com silicone, para tentar evitar essas, racha, essas rachaduras e darmos vida útil é, maior aos guardapós? Valeu, Durva Abração. Ah, uma pergunta interessante, hein? É, tem moto que o guardapó é uma sanfona? Moto Trail? Sim, sim, a da Bros nova sanfona. colocaram uma sanfona, inclusive, para. E tem moto que o guardapó parece um retentor de suspensão. Sim. Um segundo retentor. Tá? Eles, né? Ele já respondeu aí uma grande parte aí da pergunta, ele tá lá para proteger mesmo o tubo, né, e contra a sujeira aí que ele falou, né, as impurezas, e danifica o tubo mesmo. Você vê o mal do da Jun, né? É. E a briga para achar... Pra achar um tubo. Tá. Então, tem um monte de produto de que é protege tubo. borracha. Uhum. O silicone, alguns silicones protegem borracha, glicerina protege, né, vamos falar, hidrata, né? borracha, é, Só que tem que tomar cuidado Que alguns hidratantes também Deterioram a borracha Ela incha Tá, então É assim Não é uma coisa que todo ano precisa trocar Quando ele fala o ressecamento É uma coisa lá para os 3 anos de uso da moto Entendi Então, com 3 anos de uso Tá até no manual do proprietário A maioria das motos é de 3 a 4 anos de uso Pede para trocar o óleo da suspensão então, aproveita na troca do óleo da suspensão. Já faz a troca. Já troca retentor e guarda-pó. Boa. Porque às vezes a gente troca o, retentor, o, o óleo da suspensão e, como ela não estava vazando, nós mantemos o, o aproveita, retentor. né? Sim. E aí, daqui 3 meses, estoura uhum. o retentor porque você colocou o óleo na quantidade correta, com a viscosidade correta e aí pressurizou um pouco mais a, a suspensão e ele não aguenta e estoura. Sim. Então, a gente faz o que aqui? Toda vez que troca o óleo da suspensão, já troca né? já troca retentor. Verdade. E se possível, que se... Ah, mas eu olhei o guardapó e ainda não está ressecado. Mas será que ele aguenta mais três anos? Então, na dúvida, já troca o guarda também a cada três anos. Que aí está sempre tudo zerado. Agora, Padre, deixa eu fazer uma pergunta. Não tem nada a ver. Mas você acha interessante, por exemplo, pô, o cara pegou uma chuva, fica um pouco de terra, areia lá tal, né? É que esse paralama ali, ele... mas tem, um... tem uns que é aberto. Você acha que vale jogar uma aguinha lá para tirar? Então... Aqui fora, não adianta muita coisa, tá? Tem Aqui gente o que você fala no, no é, alumínio ali? No tubo da suspensão, é né, o tubo, a parte do, do cromo. Oh, cromado. É, você vai fazer o que o guarda-pó está lá para fazer. Você só vai tirar, você uhum. vai ver que até onde trabalha o guarda Fica marcado e fica sujo e não vai. É, a sujeira não vai. O que o pessoal que é mais exagerado com cuidado, mais é um cuidado válido. O pessoal tira o guardapó vai com uma chavinha ali, arranca o guarda-pó, lava a moto sem o guardapó, o guardapó desencaixado, que é para se entrou alguma sujeirinha, né, que passou pelo guarda-pó e foi para cima do retentor, ele lava, dá a hidratada com glicerina, com silicone tal, e nossa, tal, e monta o guardapó de volta. É um exagero. Também a cada três que... anos... Troca o fluido, retentor e, e, e guarda-pó, né? e vai mais três. Então não tem o que fazer. Não, usa. É, usa. É. usa. <risos> não, maravilha. Ericsson. Erickson. Dono da Ericsson Celulares. Não, Olá, padre. E Duval, como vai? Espero que vocês estejam bem. É, gostaria de saber a diferença entre os discos de embreagem comum e os sinterizados. Qual o melhor Obrigado. Disco de embreagem comum... E o sinterizado. Eu não conheço isso. Caralho, é, é a assim, primeira vez que eu vejo... Disco isso. de embreagem, <risos> ou a gente compra o original... Ericson, vem na loja dar um abraço. Ou parte. alternativa. <risos> você travou uma enciclopédia. <risos> é. E eu nunca tive essa opção com os meus fornecedores, né, de ele me perguntar, você quer o orgânico ou o sinterizado? Não é igual a ser de freio, né? Só pergunta, você quer o original? Vai, é uma Ducati. Você quer o original Ducati... Ou você quer uma marca alternativa? Então eu vou fazer uma vou, vou aproveitar a pergunta do Ericsson, então vou fazer uma outra pergunta, por exemplo. É, o da minha 3B, ele tinha aquele espaçador, sem ser o, o, o, o que tem um monte de... Que parece que ser de fibra. É, o que tem fibra. O, outro, o separador. O, o separador. Asco. Ele tinha umas, um monte de bolinha. Furinhos. De furinho. Mas não era uma bola de golfe. Exatamente. É. E o da 612 não tem que, que, então, que, que, que melhor é igual isso aí, pneu assim? slick e pneu Mas isso melhora alguma coisa? É, vou te explicar os dois, vai. Vamos dar um exemplo. Vai. O pneu slick, qual a vantagem dele? Não tem risco, tem mais borracha em contato com o piso. Justo. Né? O, o outro tem risco, você fala, pô, tem menos borracha em contato com o piso. Mas se chove, por Escoar... esse risco escoa a água que o slick não escoa. Sim. Então você vê, os dois têm vantagens. Sim. O disco, de porque eu falei de pneu, tá? vamos falar que eu tô louco. Não. O disco separador, quando tem aqueles furinhos, Escolha aqueles melhor. furinhos são para reter óleo. Para reter óleo melhor. Tá? Então aquele furinho fica cheio de óleo. É. Tá, Pô, pra mas manter é um a, a pra ficar, É, velho. mas é óleo que fica naquele buraquinho. Hum. Então, porra, mas e pro atrito? Onde tá o furinho, não tem metal. Então diminui o atrito. Porém, retém óleo que auxilia agora eu sei porque, agora eu sei porque, agora <risos> faz sentido, Diga. porque como ela é a espiral, você lembra que você falou pra mim, meu, por mais que as vezes desgaste as espirais, você talvez não sinta tanto, porque é agora que você bloqueante. acelera ela encaixa, Sim, então ela. até... Ela pressiona os discos, e então... mesmo sem a mola. Então, e aí assim, com essa lubrificação tem uma vida útil boa nos discos e não foda-se porque ela copia A pressão embora. tá sempre lá. E a da 12 não tem, só que a 12 não é, funciona assim. A da 12 não tem o um blocante. E então, por isso que talvez na minha tese, tem essa lubrificação extra, Para meter o óleo e proteger um tem. pouco faz mais. Faz sentido ou eu tô ficando louco? Sim, faz, claro, todo sentido. Mas assim, quando a gente desmonta as motos, então vamos falar de moto mil cilindradas. Você uhum. desmonta uma CBR1000, tem os furinhos. Você uhum. desmonta uma SRED1000, não, tem, não os tem os furinhos. Você desmonta umas x 10 tem os furinhos. Você desmonta uma s 1000 uhum. RE. Não tem os furinhos tá, é, é. Então, então eu acredito que cada projeto, é um projeto Eles verificam a necessidade De ter ou não aqueles furinhos Para reter o, o lubrificante faz. Então é assim, você vê que são motos De potência semelhante E que uma tem A outra não então, Acho é, que cada sistema de embreagem é uma... E aí eu não tenho esse conhecimento De, de novo, responder o porquê Caraca aí, né, é... Tem que ir para o departamento você de engenharia E ter... <risos> eu fico constrangido de... <risos> tá bom. Não, beleza. Mas tá bom, tá explicado. Não, mas eu acho que ficou bom. Ficou bom. Mas o se interessado você não, não sabe mesmo, então. Eu nunca tive essa opção com o oh, Se alguém souber até de, de se interessar, comenta aqui. Eu vou, eu vou atrás. Eu vou no Google. Você vai? Erickson Santos. Amigo do Erickson celular. Me lembra, na, na próxima a gente oh, responde parede. pra ele. Isso ficou é, é um <risos> pesado agora, mas tá bom. É, Eduardo Ramos. Fala, feliz Fluido de freio, quanto maior o dot melhor. Não sei se você já falou, Mesmo no modo Tiozão, tem algum benefício em usar um DOT 5, 5.16? 6. Eu uso o original da moto que é o 4.0. Eu acho que aqui já tem uma, uma questão do 5 que tem aquela coisa do. Que o 5 não é igual ao 5.1, né? Que... Calma, tá bom. Vai. vai. É... E por que algumas motos de trilha não tem reservatório de fluido no freio traseiro? O reservatório já vem junto no cilindro mestre? Embutido. Al! Al! Tá, bom, vai, bom. Padre. Vai. Vou começar de trás para frente a, a responder. Da então, onde você quiser. Você já respondeu, tá? O, o que você vê nas motocross, o reservatório é embutido no cilindrinho. Hum. Tá, Então tem um micro reservatório. E aí o Durval pode falar que tem moto na pista que também não usa, é só a mangueira. Você já deve ter visto na pista que tem gente que não tem o reservatório traseiro. Fica só um negócio, é um aqui, pedacinho sim, de sim, mangueira. mangueira é um toquinho de mangueira. É, tá? É porque a variação é muito baixa, né? É porque não vai ter desgaste do freio traseiro. Sim. tão É um absurdo para consumir aquele fluido. Tá. Então deixa ali só para entrar. A composição muda. Então você precisa verificar antes de abastecer o sistema de freio, né, se a composição do fluido que você comprou atende a composição que o fabricante pede, uhum. então um exemplo, é, tem moto da BMW que na embreagem é fluido mineral, a KTM na embreagem é fluido na mineral, esqueira, aí é o pessoal imbre. põe o DOT, aí ataca as borrachas e destrói tudo, tá? então é, tem alguns componentes na fórmula que você precisa ficar atento, se sua moto aceita ou não, então tem moto que vai usar um DOT 4, porque o componente que tem no DOT 5 agride. ela não aceita a grid. Então você obrigatoriamente precisa ir para o 4. É, geralmente é, o compatível é, 4, é 3, 4, 5,1. E aí vai ter e, o, o é 660 que, e agora o 790. É, né? é que tem agora é, fluidos, motos mais recentes, com alguns. Como que eu posso dizer? Uns aditivos especiais. E aí aquela moto só aceita aquele fluido, tá. então lançou algumas marcas aí de lubrificantes, lançaram um fluido de freio especial para atender uma determinada moto, tá? É... Eu estou evitando de falar marca para não fazer a propaganda no seu canal. Entendi. Mas, então é assim ó, geralmente DOT 4 tem um ponto de ebulição maior do que o DOT 3, o DOT 5.1 tem um ponto de ebulição maior do que o DOT 4, e aí vai ter gente que vai falar assim, pô, mas o RBF, que é o, o Racing... Ele é 4,0. Ele é 4 e tem o um ponto de ebulição maior do que o 5,1, por ser Racing, só que aí ele precisa de uma substituição né, com uma periodicidade maior. Não é aquele fluido que você coloca e fala, ah, Vou deixar daqui aí. dois anos eu vejo o que eu faço. Pode crer. Porque você... ele, até, ele até sua ali no bagulho ah, é. é, vamos na palavra difícil de novo ou não? Vai. Higroscópico. Acho... Atrai umidade. Entendi, entendi. <risos> eu vi esquecido dela, vai. vai. É. então o fluido tem essa propriedade de atrair umidade. Uhum. Então o racing é mais higroscópico do que os não racing. E então... os 700, você acha que é mais que os Então, parece que foi diminuído. Porque. Opa, Justamente usando por isso. ali, é, é, todo mundo fala, poxa, mas atrai umidade demais e eles conseguiram fazer alguma coisa na fórmula Então pra... deu certo, porque é. Não, não é igual gente senta mesmo Agora já sabem a marca que nós estamos falando Ah, caralho, <risos> putz, grila, poxa vida ei. Tá bom, tá bom é, é. Tá, então é assim, ó. eu vou explicar, é, já não tá tão rápido, mas vamos lá é, ponto de ebulição que eu falo, todo mundo pensa na água fervendo, né, a 100 graus. É realmente isso. Então, eles chamam de ponto de bolha. O ponto de bolha é o que acontece na caneca de água fervendo lá. Você ficou olhando lá o fundo da panela, daqui a pouco começa a sair bolinha de ar do, do fundo da panela. Imagina que o fundo da panela é a sua pinça de freio. Quando a pastilha começa a transferir muito calor para a pinça... Começa a sair bolsinhas de ar da pinça para o fluido, ferve o fluido, e aí o freio fica borrachudo porque o ar você comprime, o líquido não, né, quer fazer uma experiência, seringa vazia, né, enche de ar, tampa a seringa, você aperta o êmbolo da seringa, ele vai, você tira o dedo do êmbolo, ele volta sozinho, porque você comprimiu o ar, depois o ar né? empurrou ele certo, de volta. Certo. Enche de água a seringa e tenta comprimir. Se não vazar, nem, nem ferrando, mexe o Nem ferrando, É hidráulico, né? Dá o cálcio hidráulico. Então, aí essa bolsinha de ar, se você tiver a sorte dela caminhar todo o circuito e sair lá no reservatório, o reservatório absorve a bolsinha de ar e devolve óleo pro sistema. Por isso que o reservatório tá lá. Ele pega a bolsinha de ar para ele e devolve fluido. Certo. E aí... A bolsinha de ar acabou ali. Se ela ficar presa no circuito, no flexível, tem uma ferradura, né? uma sua moto de pista não. Nas motos de uso urbano, às vezes tem uma ferradura que liga uma pinça na outra. Então a bolsinha para na ferradura aqui, ó, Exato. na parte mais alta. E dali ela não sai, só se a gente fizer uma se fizermos uma sangria. Se a gente fizermos é boa, hein? Mas tudo bem. Se fizermos uma semelha. De, de 15 para as 9, uma sexta-feira, tá tudo bem. <risos> é. Se essa bolsinha de ar ficar presa no circuito, hum. o freio fica borrachudo. tá? Então, se a sua moto aceita o 5.1, vai nele. Coloca, então, é, aí... é segurança, ve é ve melhor. Vessa na pergunta, por exemplo, e mesmo ele sendo não te usa um caraco, o 5.1 é bom. Então, é assim, ó. a diferença de preço de um DOT 4 para um 5.1 é... Não é um absurdo, se fosse assim, nosso o DOT é 4 reais e o 5.1 2.500, mas um é 50 reais, o outro 80, por 30 reais, põe o 5.1, põe, é e segurança. O, e o 5.1, em questão de uso normal, ele tem uma durabilidade tão boa quanto o 4. Sim, sim, então, então tá... eu, eu né, sempre vou pro lado da segurança. Se sua moto aceita que não vai agredir... É, o dele é o original é 4.0, 5.1 vai é de boa. Então, se a moto aceita, vai no 5.1, que o ponto de bolha é um pouquinho mais alto. Então, ah, tô no modo tiozão, não preciso disso, mas você tá descendo uma serra. 80 por hora. Mas para moto ficar 80 por hora, Pô, tá você tem tudo, que né? ficar segurando no freio. Tá porque se tudo. você larga o freio, mesmo ela engatada em quinta, ela vai aumentando a velocidade. Aí você vem aqui segurando no freio. Chega lá embaixo, você solta o freio, né? que aí despressuriza o sistema, as bolinhas de ar vêm para o circuito, na hora que você vem frear de novo, cadê o freio? Não tem mais, Sim. então vai para um fluido de ponto de ebulição maior, evita isso, vai para o lado da segurança. Para a próxima? Vai. Professor Karazai together, hein? Vai. Durva, se fosse possível montar uma moto perfeita, como vocês montariam? Qual motor, suspa, chassi, conforto, etc. Parabéns pelo canal sensacional. Putz, é muito difícil porque a moto perfeita Mas pra você... Mas é que depende muito, é. Depende não muito é a moto ca... perfeita pra mim. Da categoria, né? né? A, nós falamos, não lembro em que vídeo, que até você falou assim. Pô, o cara baixinho quer andar numa big trail. O cara altão quer andar numa nakedzinha. Caraco. É. Então, é assim. Eu tenho 1,98m. Monta a sua moto perfeita, eu... Padre. Na Big Trail eu fico bem. Monta uma moto perfeita é. de Big Trail. Então, olha, uma moto perfeita, para mim, eu não sou piloto, como você, né, então, Não sabe como é por causa disso. Mas, é. Eu prezo o conforto. É. Então seria uma suspensão com curso muito bom. Certo. Para absorver... Não, mas as suspensão irregularidades. de que moto com um curso bom? Põe, pega, monta umas 15. Puta parece chato, né? Parece <risos> Tá aí a tua rasgada me deu uma Vou Fala uma moto aí, Padre. Então, pra é, olha que engraçado. Não, pega assim, ó. Pega a, assim, a suspensão da Ducati. Então, olha aqui. Vou te dar os exemplos. Hum. Olha que diferente. Vai, vai. Eu gosto demais de frear a suspensão Telelever da BMW. Hum. A Telelever é a da GS. Sei, que é estranha pra caralho. 850, né, que é muito é na frente. Né? Então eu gosto demais né, onda, é, de como a suspensão se comporta nas frenagens. É. Ela não mergulha. Né? Então você freia e a moto fica quietinha. Ela não não dá aquela né, Então nós vamos de suspensão de bebida mergulhada, né? certo? E o quadro? E em compensação quando você pega aquela irregularidade como se fosse uma costela de vaca, mas no asfalto eu tô falando, não tô falando em estrada de terra. Hum. Eu já não gosto da Telelever, ela não copia tão bem e transmite demais, isso quando pega aquela frequência bem rápida, aí eu gosto mais né de uma suspensão convencional, uma upside down, que nem a da Ducati. Então você tem que usar com aquela moto da Yamaha lá, que tem duas vagas na frente com dois upside down do cada lado? Eu gosto de um motor bem elástico, tipo um can é. Um Spider. Uma, uma goldwing, 6 é. cilindros. Puta, você tá falando que eu. Não, mas vai, vai, vai. Você tá muito estranha nessa moto aí. É. Então, mas é o que eu tô falando, não tem como, não, porque tem são que propostas. Ter. Você tem que montar uma, mas... montar uma. Vai querer Win Eleven? Tele Vai ter a Televisa. Televe. Né? É, tá, beleza. Vai ter Televel. Na, na suspensão dianteira, um motorzão 6 cilindros, então, suavidade máxima. Vamos colocar um motor de Rocket pra você? Não, da goldwing. Da goldwing, beleza. Tá, o mais, Padre? É... E o chassi? Vamos voltar às antigas? Um treliçado de Ducati? Vai, treliçado de Ducati. <risos> Beleza. Roda Marquezine? Uhum. Aí, ó. A Ducatona também usava, né? A... O... Usa ainda nas especiais. É, então, roda Marquezine. Telelever. Motor de Goldwing. Uns freios eficientes. Que freio? Vamos colocar disso por quê? Brembo? Um, um sistema Brembo completo, né? Freio. É, a bomba, o disco, a pinça, tudo brembinho. Tá, brembo. Bom acossato. Muita boa, muito bom também esse freio. É, então qual que você vai? Tá bom, vai. Você... Pode ser um dos dois. Vamos colocar um brembo né? e um acossato? Vamos colocar um, um brembo na frente e um acossato atrás. Beleza. Pronto. Cadeira, <risos> vai. Bom, beleza. E, aí, e, e as carenagens fazer? Pode... Um para-brisa bacana para não pegar vento. Pode ser da Citycom. Tiozão, né? É, tiozão. Então, estamos mandando um. Meu, um hum. Mad Max aqui. Pedaleirinhas. né? Com uma distância boa do assento. Para a perna não ficar igual de gafanhoto. Mas pode ser o pedal da CG que vai achar mais fácil, né? Porque uma modesta que você tá montando, se você cair, você não vai achar peça, entendeu? <risos> pode, pode. Pode ser o pedal da CG. Só a distância, né? Eu mano? queria o um pedal de freio da CG para você. Aquela vareta queria... aqui. É... Só pra você pegar dar aquela... No show toda hora. É, mas no fundo, no vai, fundo vai é assim... Vai querer CBS? É, professor, aí você tem que usar a sua imaginação... Eu vou montar a minha, então. E criar, porque é assim... Acho que não tem como você ficar 100% satisfeito. Tem. Vou montar a minha, posso? Vai, vamos ver se você fica. Eu faria um quadro... Vou pra esportiva. Quadro da CBR, chassi. Chassi da CBR. Tá. Tá? Motor? Roda... Roda... roda Carroceria, mas não carbono, alumínio, porque carbono quebra, suspensão, vai mais chique, põe magnésio, tá bom, magnésio, nunca andei é. com de magnésio, é animal, é mais leve que a de alumínio, é, top, é. então vai, tem carrozeria ou é Acho que eu só vi até hoje Marquezine, mas pode top. ser que tenha da carrozeria que eu nunca vi, então vamos na Marquezine, é... chassi de CBR, roda, suspensão, ônibus, PTX, Dianteira traseira, motor. Motor, puta merda. Motor eu vou colocar da 10 ZX10. ZX10, ZX10. vou colocar o, o motor da ZX10. Mas eu colocaria o câmbio da Zed porque eu achei que era é curtinha. Tal não sei o que e tal. Eu, eu, eu acho que eu então, então eu faria isso aí. O painel eu ia colocar o da ZX6. Só para achar que eu numa ZX6. E o Tancão, caraca, o tanque, o tanque eu ia colocar o da BM S1000, que o jeito de vestir esse tanque é gostoso. O tan, o tan, o, o, Você o, se o, encaixa no tanque. É, tempo. o tanque da BMW e a, o quadro B da BMW, aquela ela marronzinha. Tá da BMW, da, BM, da S1000. E é isso. É, montou sua moto. Montei. E, e, professor, e, depois, a balança, e a balança aí a balança? os nos comentários aí é a sua. E a balança do Ray <risos> aí, da Clara Mundial que é pra baixo, caraca, Invertida. tal, é, só pra ver. E o, o radiador também da, da, da 10 nova, que é 30 mil dólares. 30 mil euros, eu tá vendo um radiador aqui. Ah, o radiador Race. É isso mesmo? Cara, é... não, é, é absurdo. É um karazai, mesmo, Karazi. É porque acho que ele já.. É... É um dois em um, né? Ele é um radiador de água e atrelado a ele tem o de óleo. Não, sensacional. É uma peça só, né? Sim. Que fica sobreposto. É, é bem legal. Então, professor Carazá, então você pode agora mandar um recado pra ele que você queria falar. Monta a sua moto e coloca aí nos comentários como seria. Nossa, vai vir cada loucura. Chega um momento depois de ter essas motos dos seus montadas, de despedida, né, padre? Pra. pra... A gente tem que ir pra a poder... A sua despedida tá melhor que a minha, que você vai de ducatão embora agora. É, eu vou continuar aqui o, o negócio. Mas assim, nossa, oh, que moto, Padre Deus. Que moto, sério. Ficou oh, impressionado, mamãe viu? Como ficou legal, ficou legal. E o Padre já me deu um, uns feedbacks em relação ao modelo antigo, que aí eu vou falar no test no drive né? Fica tranquilo. Mas é isso, Padre Deus. A gente tem que ir pra poder voltar. Essa aqui é a, que é a verdade. Então... Target Race, o endereço tá aqui embaixo. Quem quiser mandar uma calça pro padre pode mandar. Tá vendo que você usa. <risos> <risos> Brincadeira. É, tá aqui embaixo o contato, o Instagram também. Fala aí com ele, traz essa moto para cá. Padre Leo, quer mandar tchau para alguém? Alguma coisa? Obrigado, foi mais uma vez, por sempre estar tá aí com a gente. Eu vou falar tchau para você que eu não te aguento mais. Tá é, bom, tchau. <risos> Obrigado, tchau, tchau.